No meu caso específico, digamos que começar a usar e começar a trabalhar foi uma coisa mais ou menos simultânea. É, em 97 eu devo ter aberto pela primeira vez um site, é, em 98 com certeza eu já fazia algumas coisas ainda rudimentares de comunicação na, na internet, até porque a internet ainda estava movida a lenha digamos, nessa época, né? ainda funcionava a vapor, né? é... mas já em 99, pra... 99 eu já tinha fundado uma empresa de comunicação digital com alguma ambição e que tinha, que albergava uma série de subempresas, submarcas e que, teve... que criou o primeiro portal, é... portal mesmo de Portugal, chamava-se é, que depois foi vendido para a ONI, que pertencia à EDP. Né? Ah, ou seja, entre é, ter uma vaga ideia do que seja e já, está, já ser, inclusive, um empresário da, da, da, da área, foi rápido. É, também, eu estive lá quando a bolha explodiu. É, obviamente que esse, essa empresa, esse projeto, né, foi tudo junto. Né? Foi quando eu aprendi também bastante sobre digamos, economia digital, mas é, no meu caso, assim, desde que isso existe, ou desde que eu comecei a usar, passou a ser parte inerente da minha vida.